Olá a todos, estou de volta com mais um, um vídeo de uma ilustração. Neste caso é a ilustração uh, para o, é uma ilustração interior para um uh, e-book no qual eu estava a trabalhar na altura em que fiz esta ilustração que foi a semana passada. E uh, em ne, primeiramente esta ilustração, uh, este desenho seria para a própria capa da antologia, mas depois percebi que era demasiado... Levava as pessoas a interpretar a antologia como sendo uma coisa diferente daquilo que era, por isso decidi não usar como capa para a antologia, e sim como uma espécie de ilustração separadora. Ou seja, a antologia em questão chama-se um toque de... Três pontos. <risos> e... Um... É uma antologia sobre o amor, mas está dividida em duas, em duas secções: um, um toque de carinho e um toque de complexidade. E esta capa ficou para uh, a parte de um toque de complexidade. Eu já tinha feito o estudo da, da capa anteriormente e, e depois então comecei. É um desenho relativamente simples: é uma, é uma silhueta do ventre e das pernas de uma, de uma mulher. Que não é suposto estar nua, mas se, como sendo uma silhueta, pode sugerir, poderá sugerir isso. Não, como eu não, vou, não faço detalhes, não, a ideia é mesmo não se perceber se está ou não. De qualquer forma, eu usei um papel encarnado, cartolina, e desenhei a silhueta rapidamente com um, um, um lápis branco, de carvão branco, pelo menos é isso que diz no lápis, e, um, e depois. A ideia era incorporar o título e o, o, o meu nome da autora no próprio desenho. O título eu fiz questão de sair das linhas das ancas da personagem e se repararem aquilo quase que parece que um toque de um, um toque faz quase um, a parte de cima de, de uma roupa, da roupa anterior, a bainha superior da roupa anterior e eu, depois o meu nome Ana C. Nunes, a intenção era que parecesse a liga de de uma meia não quis que o desenho fosse muito complicado queria uma coisa muito simples e acho que foi e acho que isso foi conseguido com com esta com esta capa No final do, do vídeo, eu uh, quis mostrar-vos quais os, as ferramentas que eu utilizei. Uh, eu tinha gravado isto diretamente no próprio vídeo, só que esqueci-me que tinha música no, de fundo e, portanto, não se percebia nada do que eu estava a dizer, por isso tive que gravar uh, por cima do vídeo. Uh, o primeiro utensílio, ferramenta que eu usei, foi então o, o, o tal uh, lápis de carvão branco, quase. depois usei um marcador de troteo marker que é de tinta permanente e um edding 1200 que eu uso de vez em quando e foi, foram só este, estas três ferramentas, para assim dizer, que eu utilizei, além do papel de cartolina vermelha. Não utilizei mais nada. Espero que tenham gostado e talvez a, próxima, a minha intenção era fazer vídeos que vos explicassem melhor como é que eu trabalho. Espero que tenham gostado e para a próxima vez eu tentarei fazer um vídeo mais explícito para vocês. Desta vez é mais um, um vídeo rápido. Até à próxima então.